Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Nós estamos em Santo Amaro, Rua do Imperador, voltando para casa. E Duas Albinas. Agora nós veramos a direita. Não aqui, obviamente. Esqueci que aqui é a mão dupla Praça 14 de Junho, ruínas da Igreja do Rosário Igreja do Rosário Era essas ruínas Que eu estava tentando me lembrar sair de Santa Maria tão rápido e fácil mais uma vez eu peguei uma rua errada meu irmão, rodei rodei marcar é muito paciente velho tac tac tac ruínas da igreja do rosário um dia desse não vou passar por aqui e vou lá aqui na frente Na verdade não é aqui na frente, já é na saída, ou entrada, né, de Santa Amaro. Se vê que a galera aqui é bem... Precavida, né? Tomar cuidado, né? Anda de moto com a máscara. Capacete não, mas mais de máscara. <risos> Barbosa a 300 metros não é um hábito bem comum entre os baianos o cara passou ali filmando também acho que ele estava com uma Hero 3 ou uma Hero 4 tudo que é canto você vê alguém caminhando As ruínas da Igreja do Rosário Aí ó, entrando aqui ó. Opa, polícia hum, hum. Ou a moto e aí beleza olha lá tem um colega samuca não sei se foi ele ou foi a mulher dele que tomou a multa aqui justamente aqui por ultrapassar nessa faixa contínua não pode os cara pegou Deu ruim. Lemília do município São Francisco do Conde, Santo Amaro. Tchau, Santo Amaro. É uma grande satisfação poder revê-los. O campo de visão Pronto. Show. De marcão. ponto ali agora. Será que ele conseguiu ultrapassar agora? A subida. Por todo lado. Lá vem o Marco. Acelera, Marco. Tá passando, Marco. Muito bem, Marco. bonita eu tem um, um uma uma ideia assim uma vontade de ter uma câmera 360 véio. e aí filmar com ela para que vocês pudessem ter a liberdade de, de olhar para onde vocês quisessem entendeu como se estivesse na garupa mesmo foi ser bala véio. Aqui uma câmera 360, é caro, cara pra caramba. Feira de Santana, São Francisco do Conde, Candeias. Se fosse um pouco mais cedo, a gente dava um pulo. em São Francisco do Conde, porém, a realidade é outra. Então vamos aqui, sentido Feira de Santana. Na verdade, nós vamos para Salvador, B.A. dando no jogo de luz ali Não entendi qual foi não É velho, tem alguma viagem na frente viu? Dois já passaram dando jogo de luz viu? Tem alguma viagem aí viu? Tem alguma onda Vamos Passar com atenção, viu O farol tá aceso, mas nem poderia assim ser meu farol apagado, mas não é. Fora do caminhão lá no fundo tá apagado. É a comunicação visual do trânsito. Pego de luz, buzina, tudo faz parte. Por isso que a gente não pode buzinar exaustivamente, não pode ficar dando um jogo de luz exaustivamente, porque acaba perdendo a real efetividade disso, né? que é sinalizar. O que é sinalizar é você mandar um sinal, é você fazer um alerta, é você comunicar, é, não é pra você estar tá fazendo a, a bel prazer por nada. Pode acabar confundindo as pessoas. Bom, galerinha, 12 minutos. Vamos encerrar esse vídeo. para ficar cumprido. Um abraço para vocês e até mais. Valeu, tchau, tchau. Cadê o botão? Sempre tô me perdendo agora aqui.